Nacional. Conhece o gigante da colina O Big Mike também é Só que ele é o gigante das rimas ah, Ele é o gigante, ele falou que é o gigante aqui na colina, você é o gigante talento pequeno que acho que toma uma grande colina Você nunca rimou nada, você tá ligado Mano, que agora o apolo é interessante Você falou até de Ituano, meu talento vem de lá Porque ele é gigante Seu talento tá no deserto, sua loucura Paga de perto, realmente eu tomei a pílula porque, meu mano, onde que eu, eu tô vendo? Coincidentemente que ela quando ah, eu tô precisando, mas no momento eu nem preciso. Cê tá querendo se conhecer agora, meu mano? Cê sabe que agora eu só improviso. Ah, você perdeu pro Apolo, vamos apostar? Cê quer fazer um pix? Cê falou até de pílula, cê esqueceu porque cê tomou a da matriz. Vamos até apostar, você perder pra mim na internet. Pelo visto, vou ganhar a batalha e o saldo tá grande no Estrela Bet. Cê não entende, meu mano, que cê não tem falta Como você não é favorito, acho que sua DD tá alta. Então quem aponta, meu mano, vai ganhar alto Porque o Apollo tá em cima do foco para matar Agora mata esse MC E se pegar a sua cara no asfalto. Você falou até de estrela bet Mano, eu nunca tô te entendendo Na verdade eu tô te dando pancada Então estrela o que você tá vendo Então estrela que eu tô vendo Realmente o céu estrelado Veja as estrelas que tá no meu time Mas o Apolo não tá do meu lado Você tá vendo essa parada, meu mano? Que agora eu tô mandando As estrelas já estão no meu time O Apolo só tá orbitando Oxe, as ideias dele Você que é o um som, Faz a é porque eu sou Antares, estrela sozinha que brilha na escuridão. Você tá ligado, meu mano? Que agora é hipocrisia. Já o Big Mike sozinho tá valendo as três, Maria. Por favor.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 Solo. Você não entende, parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo Você falou que vai matar ressuscitar, mas o talento eu sou estudante Eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu vivo pra sempre, ah! vivo pra sempre. Eu entendi tudo que você fala, eu também sou uma ideia E tua é sua prova de bala, essa parada, você vai ah! ver no chão Porque você foi esnove, e depois você é conta para o Barreto Qual o gosto do boot do Bob! Ah! Pode crer! Você é é falou que você também é uma ideia. Isso eu entendi aqui ó, deu pra marada Só que nós somos um dois tipos diferentes de ideia. só a sua ideia se seguida, você é a ideia errada. Por isso que hoje você vai tomar. Pode crer? Por isso que você não obteve. O gosto do boot do bode e gosto de caminhada. O mesmo tipo daquela que você nunca teve. E eu <mimitara> Mas nós dois viemos da favela. A caminhada do bode é organizar maior do Brasil. Minha função é ela. É Nossa, o pai vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te ponto dedo Cê só esqueceu de lembrar da minha função Que te matar porque cê mexeu com o teu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta saiu tá saiu do bala já vai tempo é Você tem que entender que tem medo Eu sou Buzz Lightyear E todo nenhum vai falar que eu nasci um brinquedo A por isso que agora o eu desci Na verdade, mano, eu um te jogo pra terra E aí, você vai falar que caiu com estilo. Você não é meu brinquedo da hora, parceiro. Por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui que eu grito: Por que, que escrito guri embaixo da sola do teu pé? de Deus, mano. meu Tá falando do doer o vídeo vai O pai pesado vai pro que sem querer. Seu mandar. Isso é não tem! É o pesado, não tem! só são os íntimos mais pesados, os que incendem Não tem! Não é tem! Não tem! Eu faço minha rima, a gente já chega aqui e já consome e, Igual geral ali embaixo também a gente acredita em seu nome Porque é moleque bom que a vida domina Mas não dá para eu gritar o seu nome, enquanto sou eu que tô fazendo a rima! O grite, deixa pra eles gritar E quando eles gritar, você abre o ouvido e não venha reclamar Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio Tava mandando da hora, mas veio com choro De novo rimado no sorteio E nem batendo a primeira É nem batendo a primeira Tá ligado, que louco Sobrando com o aniversário Que tá confundindo ele com os outros eu ia ter ganhado, mas eu perdi Mas igual o Cristo perdi no primeiro, mas no terceiro eu ressurgi Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir e correr atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você, sem maldade, que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo me embora, atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo? Demorando a moral, pode ser o um prejuízo um O um que importa é o juízo final Sim, é por isso, é com esse que eu me importo Eu posso dar, tá, mas igual eu não